Olá, Bela. Oi, Júlio Gastão. Gastão me devolve um livro, sim. Como pode ler isso? Não tem desenhos? Algumas pessoas usam a imaginação. Bela, está na hora de você tirar ah. a cara desses livros e dar atenção ah. a coisas mais importantes. Como a mim. Ah. A cidade inteira está comentando. Não é direito uma mulher ler. Logo começa a ter ideias, a pensar. Gastão, você é muito primitivo. <risos> Obrigado, Bela. O que me disse? darmos um passeio até a taverna para vermos meus troféus? Talvez em outra ocasião. Ele é lindo. Perdão, Gastão. Não posso. Eu tenho que ajudar meu pai. Até logo. Ah, aquele velho maluco está precisando de muita ajuda. Não fale assim do meu pai. É, não fale assim do pai dela. Não. Meu pai não é louco. Ele é um gênio.